Nesse vídeo vamos ver como trabalhar com números complexos e suas operações no Photomath. O Photomath consegue interpretar e operar com números complexos como, por exemplo, 4 mais 3i. Para encontrar o i, você tem que ir para a segunda página da calculadora. Observe que vai aparecer como solução 4 menos 3i, mas o que isso significa? Podemos observar que, em clicando em mais outros métodos, ele interpreta para cada número complexo, apresentando o seu complexo conjugado. Então, 4 mais 3i tem como complexo conjugado 4 menos 3i. Calcula o seu módulo. O módulo de 4 mais 3i é raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que simplificado vai dar 5. Determina a sua parte real e a sua parte imaginária para qualquer número complexo. E ainda possibilita a escrita desse número complexo em coordenadas polares, calculando qual é o raio, nesse caso o raio é igual ao módulo, e qual é o ângulo, que é o arco tangente da razão entre a parte imaginária e a parte real. Então temos como solução esse elemento. O Photomath também trabalha bem com multiplicações entre números complexos, como por exemplo, 5 mais i que multiplica 8 mais i. E o passo a passo para a resolução desse tipo de multiplicação entre números complexos envolve fazer a distributiva entre esses dois elementos. Então, 5 vezes 8, 5 vezes i, i vezes 8, i vezes i. Depois disso é necessário fazer uma simplificação, já que i quadrado vale menos 1, então, ele não vai fazer parte da parte imaginária do número complexo. Assim, teremos 39 mais 13i. No caso de potências de números complexos, você pode também calcular no Fotomatch, lembrando que é importante manter os parênteses. Então, 2 mais 3i, tudo isso elevado, por exemplo, a 4, é diferente do que colocar simplesmente o elevado a 4 sobre o 3i. Esse resultado menos 119, menos 120i, vai adivir a expansão desse 2 mais 3i elevado à quarta. Após essa expansão, a simplificação de alguns elementos, pois o i elevado a potência par vai ser menos 1 real. E colocando em evidência os termos que são reais e os termos que são imaginários, você chega na solução menos 119, menos 120i. O fotomatch trabalha com divisão entre números complexos, mas para isso é importante você estar atento para escrever na forma de fração ou utilizando parênteses entre essas divisões. Então, aqui escrevendo como fração, 1 mais 3i dividido por 7 menos 2i vai ter como resultado 1 sobre 53 mais 23 sobre 53i. Esse resultado advém de multiplicar os dois elementos da fração pelo complexo conjugado do denominador. Uma vez feito isso, é necessário fazer a expansão nessas multiplicações e depois a simplificação, pois no denominador vai existir somente um número real, já que o i elevado ao quadrado é menos 1. Uma vez feito isso, basta colocar os elementos em evidência e você vai encontrar como resultado a parte real 1 sobre 53 mais a parte imaginária 23 sobre 53i para essa divisão. Esse foi mais um vídeo do Calcule Comigo na série de dicas de aplicativos. Nessa série eu estou apresentando alguns aplicativos, esse primeiro é o Photomatch e esse é o décimo primeiro vídeo da série do Photomatch. Você consegue encontrar todos os outros no calculecomigo.com Nesse vídeo específico do Photomatch, nós trabalhamos com números complexos e como o Photomatch consegue interpretar um número complexo e a partir dessa interpretação apresentar o seu conjugado complexo, o seu módulo e a sua forma polar, além disso, as operações que ele é capaz de fazer, de multiplicação, divisão e potências, além da soma entre números complexos. Esse é o 11º vídeo da série do Photomatch, todos os vídeos estão disponíveis no calculecomigo.com. Eu sugiro a você especificamente dois deles, o primeiro é como explorar os recursos do PhotoMath, no qual eu apresento tudo que o PhotoMath tem, além de a capacidade de resolver exercícios como esses de números complexos que fizemos agora, como ele é capaz de salvar esses seus resultados, enviá-los por e-mail, por WhatsApp ou mesmo publicar na web. E o outro vídeo é sobre o reconhecimento de escrita, que é a principal funcionalidade do PhotoMath que é capaz de, a partir da câmera do seu celular, interpretar a expressão matemática escrita à mão, seja no caderno ou num quadro. Então esse reconhecimento de escrita é interessante e nesse vídeo eu descrevo todas as expressões matemáticas que o Fotomete consegue reconhecer. Então se você gostou, curta o vídeo, assine o canal do Calcule Comigo no YouTube e compartilhe com seus amigos. Se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, Coloque também nos comentários, eu vou sempre avaliar e tentar dar o melhor retorno possível. Um abraço, até mais!